Fala pessoal, tudo bem? A gente está aqui com o Rodolfo, ele é diretor de marketing da Saga. Ele vai falar para a gente um pouquinho sobre o que eles trouxeram no stand, sobre a empresa e um pouquinho sobre o mercado. Rodolfo, é, fala um pouquinho para a gente sobre a Saga. Cara, em primeiro lugar, super obrigado pela oportunidade aqui na Comic Con. A Saga ela é pioneira, a escola pioneira no ensino e de desenvolvimento de games aqui no Brasil e também da popularização da computação gráfica, né? nós hoje temos 11 escolas espalhadas pelo país, 6 é, aqui em São Paulo e 5 fora de São Paulo, e a nossa proposta é se mistificar esse mercado, né? então os alunos vêm para cá para aprender também a desenvolver o seu próprio jogo, aquele que ele sempre idealizou, aquele que ele curte fazer, que ele curte brincar. E fala um pouquinho para a gente, o que vocês trouxeram, alguns pontos principais aqui do stand para a feira? Então, qual foi a nossa proposta esse ano para a Comic Con? É, enquanto escolas, vão mostrar o nosso conteúdo, né? Então, você vai andar pela feira, nós trouxemos entretenimento, né? Jogos de mercado, consoles, Xbox, Playstation e tal. É, mas estamos muito do que nós fazemos na escola. Então, nós temos a ilha só com jogos de alunos. E os jogos de alunos, vamos falar os jogos indie, estão bombando mais que os jogos de, de mercado, que, que os consoles. Se você for dar uma volta, vocês vão poder ver. Tem pessoal jogando no mercado? Tem, mas... A fila para jogar os jogos à luz está um absurdo, isso está muito bacana. né? Também trouxemos as esculturas e produção de máscaras propotésticas. O que, que é isso? São as máscaras, as maquiagens utilizadas em efeitos visuais no cinema. Então quando você vê um cara assim com o olho caindo e tal, é uma máscara que tem aquilo ali. Então como é que é o processo da produção disso? Nós trouxemos também. Estamos com ciclos de palestras aqui dentro, onde os professores estão explicando como é que é o mercado de games, como é que se produz um jogo como é que você cria um personagem, a importância da jogabilidade mecânica e tal. Então, nesse momento está acontecendo uma palestra, está lotado com gente sentada no chão, está muito legal. E também é um campeonato de dança de Just Dance, nós trouxemos para cá, premiando aí o vencedor com um Xbox personalizado da, da cantora Daia, que é uma cantora brasileira que está dentro do Just Dance, que é um jogo mundial. É muito legal ter uma brasileira dentro do Just Dance. E aí, então, ela vai estar aqui também, no game entregando o Xbox para o vencedor do, do campeonato. E Fala um pouquinho pra gente. É, a gente vê que o mercado geek, o mercado nerd e afins, ele cresceu muito, muito nos últimos anos. Como é que foi esse impacto? Aumentou a demanda? Como é que foi para a empresa isso daí? Cara, é maluco. O pessoal fala que o Brasil vive uma, uma crise, uma recessão, essa coisa toda e tal. Eu não discuto isso. isso. A gente lê jornais. Mas nós abrimos três escolas esse ano, e devemos abrir mais quatro no ano que vem. A Comic Con, como exemplo, de a maior feira de cultura pop, né? A Comic Con Brasil, essa, essa edição, é a maior do mundo. Então nós estamos ocupando aqui o pavilhão de imigrantes inteiro e mais mezaninos, sabe? É maior do que a Comic Con de San Diego, olha que absurdo. Então isso tudo está acontecendo aqui no Brasil. Então você vê a feira de games que aconteceu em setembro, a BGS, enorme também. Você vê que é um mercado potencial gigante, com um crescimento enorme. E o Brasil, se ele não está no mesmo ritmo de crescimento do mundo, está um pouco à frente ainda. A prova, eu acho que é a, a, o tamanho da Comic Con e ela é lotada do jeito que está. Entendeu? E aí, o que nós estamos vendo? A demanda pelos nossos cursos, seja no curso de produção de filmes, que é fazendo curso de computação gráfica, ou de produção de jogos, tem crescido assustadoramente. Assustadoramente mesmo. Então, vamos falar, bacana. É uma profissão nova? É, o pessoal descobriu essa profissão agora, descobriu. Tem um detalhe importante: não é uma profissão, não é uma profissão. É como você falar, ah, eu sou, eu trabalho com filme de cinema. Tá, mas você faz o que no cinema? Você é roteirista? Você é cameraman? Você é diretor? Você é produtor? Você é ator? Então, existem diversos profissionais de cinema. Na área de games é a mesma coisa. Tem diversos profissionais na produção de um jogo. Então, desde o cara que define qual vai ser é o game designer, qual vai ser a história a dinâmica do jogo, os níveis, até o cara que cria personagem, que cria o cenário, alguém que vai animar, alguém que vai programar. Então, não é um cara que faz tudo, não. É uma carreira de, né, de profissionais. E no curso ele vê tudo isso. Ele aprende tudo e fala, gostei mais de A, mais de B ou mais de C. E a partir daí ele se especializa naquela área. Okay? Rodolfo, obrigado, viu? Obrigadão.